Você procura um lugar aconchegante, com ótima internet, fibra ótica, estabilidade, 100 mega de velocidade e toda a infraestrutura para permanência prolongada. Você procura um espaço tranquilo e acolhedor na zona rural, conforto, beleza, sono reparador, pet friendly natureza. Você busca novas experiências, conhecer um sistema agroflorestal, passear por olivais, Acompanhar a extração de azeites, caminhar nas montanhas, visitar lugarejos e cidadezinhas da Mantiqueira, mergulhar numa cachoeira de águas geladas, tomar um café premiado produzido na região e acompanhado de um pãozinho de queijo, conhecer a origem e consumir produtos orgânicos direto do produtor, fazer uma pequena horta, semear, cuidar, colher. Você pede por um lugar que reacenda o sonho de mudar da cidade para o campo com qualidade de vida. Conheça a Eco House em Gaia Terra Nova, no Vale do Rio Sapucaí, Serra da Mantiqueira, Sul de Minas Gerais, região com ótimas universidades, Alto IDH, pertinho de São Paulo e Rio de Janeiro. Descontos progressivos para estadias prolongadas, semanal, quinzenal e mensal. Confira no site, faça simulações e reserve.